Cara, a PCX parece um carro dude. Mas eu, eu tô falando isso, mas não na forma negativa, eu tô falando de uma forma positiva. Por exemplo, os retrovisores são grandes. Pra caramba. Muito grandes. Mas isso eu não tô falando de uma forma negativa, de uma forma positiva. Acho que quem me conhece sabe que eu gosto de retrovisor grande. Se eu pudesse eu botar o retrovisor de caminhão, igual, igual como o Jorginho Flago aí na, nos vídeos dele. Porque assim eu tenho a visão perfeita do que que tá passando atrás de mim. Retrovisor pequeno, quando meu pai tinha um, uma, uma brocha com um retrovisor pequeno, do Rizoma que chamam, né? O cara era horrível de ficar assim procurando o cara pelo retrovisor, eu odiava aquilo. Cheio de ponto cego. Odiava. E aí, muito bacana que dentro desse PCX tem um porta-luvas também, né? Cara... O que tem dentro desse porta-luva Não cabe na minha jaqueta todinha Nos bolsos da minha jaqueta Aqui dentro tem uma minha carteira Tem um cadeado Uma corrente Um texto Que mais que tem acho que Uma papelada todinha Tudo isso dentro desse porta-luva aqui E cara É muito prática essa moto o banco dela então, ixi, embaixo tem um capacete, tem um documento aqui também da, da moto aqui embaixo, mas isso já tá vazio. Compras no supermercado a gente já traz aqui dentro, papelado, tudo indo, não molha, capa, jaqueta dá para guardar aí dentro. Dá para guardar um capacete e uma jaqueta, cabe uma mochilinha ainda, ixi, é um bocado de coisa dentro. Eu acho que foi pensado nisso, né, as scooters são pensadas nessa... As modernas, né, são pensadas nessa praticidade do... Das pessoas no meio urbano, né? no dia a dia. E isso que a gente vai colocar, vai tá chegando o um baú... De... 45 litros. Aí que vai ficar... Bacana. E, cara... Pelo menos pra mim, por exemplo assim A pessoa gosta de andar de jaqueta, luva, que não é o meu caso Que eu não estou usando aqui até porque Assim eu peguei essa moto tipo, por acaso hoje né Eu não tinha intenção de De andar nela e por acaso eu tava com a Com a câmera no capacete e já saí pra gravar Mas, por exemplo se, eu for, se ela fosse total Se eu fosse minha né, porque ela da Mãe da minha namorada, da família dela né Do, não dá pra dizer que é de uma pessoa só. E aí, por exemplo, se eu andasse com capacete, jaqueta, luva, eu nem precisaria ter um baú para guardar esses equipamentos. Por exemplo na Bros, para andar agora de. Como eu tô sem um baú por enquanto, para andar com a jaqueta luva, e o capacete, aí eu tenho que guardar a jaqueta e as luvas na. Quer dizer, quando eu tinha luva, né, que eu estou sem luva no momento, mas vai chegar. Aí eu tinha que guardar no, no na mochila, a jaqueta, isso tinha que trazer a mochila só para jaqueta, porque como tem os protetores, então ocupa muito volume, não, não cabe na mochila, mesmo ela sendo grande. Aí não dá mesmo. E aí você acaba tendo que trazer a mochila só por causa da da jaqueta. E aí não né, tem o capacete. Aí o capacete tem que ficar carregando ali para lá e pra cá. Porque o meu não tem a presilha embaixo, também não vou deixar o capacete com intercomunicador e meu microfone plugado na moto para qualquer um que vier com uma faca puxar. Né? Então daí você já sabe Então a praticidade da PCX ganha anos luz na, na, na brocha. Então, quando me pergunta assim, trocaria a PCX pela Bros? <risos> Às vezes eu fico pensando, cara. Fico pensando. De como precisa pegar a estrada com, de vez em quando, então aí dá uma segurada, né? Que a moto a moto mais para pegar porrada. Mas em termos de praticidade, a PCX é anos luz à frente da Bros. Né? Tudo tem, como eu posso dizer, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Né? Tudo tem seus pontos negativos e pontos positivos. Eu acho que não existe uma moto melhor e pior. Não existe uma, acho que não dá pra dizer que a Bros é melhor do que a PCX. Assim como também não dá pra dizer que a PCX é maior que a Bros, sabe? Eu acho que que é um jogo de laicar. Então, a gente faz essa comparação sempre, gente, é inevitável, a gente tentar fazer comparações, mas são motos que são tem propostas diferentes, sabe? Então, Realmente dizer que uma é melhor que a outra, então uma é pior que a outra Não dá Como por exemplo, toda a praticidade que eu tenho de ônus na PCX é, Eu tenho desvantagem na questão quesito buraqueira na cidade A broscopia é melhor o, o terreno né A PCX não, porque eu não tenho sistema de capotamento assim tão, tão eficaz mas aí a Bros não tem praticidade nenhuma assim, em termos de guardar as coisas, né? Aí você tem que comprar um baú pra guardar. Mas aí se comprar o baú, por mais que seja grande, tu fica limitado. A PCX não, tu tem o baú e ainda tem o, bagageiro, o banco embaixo do... do... Da moto, né? Que aí tu guarda o capacete para uma eventualidade mais as tuas ferramentas no baú. Enfim, vou ficar aqui fazendo infinitas comparações aqui com as motos, mas... Eu volto sempre da mesma tecla, que não existe uma melhor nem uma pior. Existe gosto diferente também, gente que também não se acostumaria com uma PCX, por exemplo, que veio de uma treia. Assim como eu, estou me, me acostumando perfeitamente com o estilo da PCX, até porque mesmo de brother eu já ando um pouco devagar na cidade, né? Então essa mudança de correria, de pressa, vocês me conhecem e sabem que não é comigo. Então a, veio a calhar a, a PCX, né?